Mora na cidade e tem um espaço no terreno? Oh. Ciência a terra nova, os sentidos da ciência. É. Ou vive no campo, numa chácara, sítio ou fazenda? Deixa eu te perguntar, o que, que você tem feito com os esgotos da sua casa? Que tal se ao invés de lançar o esgoto de qualquer maneira no terreno, você não utiliza o esgoto como um recurso? e transforma tudo num grande jardim, os nomes são muitos, banhado construído, wetland, jardim filtrante, aqui a gente chama de tecnologias vivas. Eu sou o Evandro Sanguineto e vou apresentar para vocês a tecnologia viva de tratamento de águas cinzas aqui de Gaia Terra Nova, vamos conhecer? nosso sistema já está todo colonizado olha que bacana a piscina dos passarinhos olha só essa daqui é a água do laguinho olha ah, os lambarizinhos vamos ver se a gente consegue pegar eles eles está incorrendo Mas ok, olha só. Ah, igual criança, né? Bom, fala a verdade, hein? Ficou bacana, né? Aqui a água entra, é o nosso jardinzinho de chuva. A água entra por aqui também. Uh. aqui a passagem olha a aqui vamos ver olha a água chegando do primeiro grajinho. olha as florzinhas do aguapé coisa mais linda Olha como é que eles estão grandes. Uma outra vista do laguinho. Legal, né? Prontinho. Olha aí nosso jardim nosso jardim filtrante, vou contar para vocês um, dá orgulho, é muito legal, quer saber mais, links na descrição.